gente abençoada, Paulo Sérgio Oliveira, em mais um vídeo para vocês. Hoje sem instrumentos, hoje tratando uma questão mais científica, sobre um dos trabalhos que, que eu faço, que é a constelação sistêmica, é um trabalho de resgate, é um trabalho de cura dos padrões autossabotadores, é um trabalho de cura do, das repetições que a gente passa. É, nessa vida, a gente vai repetindo erros, vai repetindo insucessos nos relacionamentos e às vezes histórias bem parecidas, pode reparar. Nos empreendimentos, no trabalho, nas finanças, a gente inconscientemente escolhe a doença, a gente inconscientemente escolhe ficar sozinho. E a gente não percebe por quê, né às vezes se lamenta, busca uma explicação, a maioria destas, desses padrões repetitivos, a maioria desses sofrimentos, está na esfera ancestral. A gente repete histórias, às vezes não do nosso pai e da nossa mãe, às vezes dos nossos avôs, por parte de pai, por parte de mãe, e a gente vai trazendo esses infortúnios para a nossa vida e vai repassando isso para os nossos filhos. A constelação sistêmica, ela é uma percepção, uma tomada de consciência do que aconteceu, é uma olhada para isso que, foi, que ocorreu, para isso que vem ocorrendo lá na vida da gente. No meu site, www.paulosergiooliveira.com.br, você vai encontrar depoimentos de pessoas que tiveram curas de questões profundas de saúde, na abundância financeira, na situação financeira e principalmente dos relacionamentos. É um trabalho que a gente faz numa percepção maior e que a gente consegue não só alterar as questões que estão ligadas àquela pessoa, mas as questões que estão ligadas às pessoas que vivem e convivem com essa pessoa. É uma magia, é um trabalho bacana, é, é realmente mágico como você vê que as coisas passam a se encaixar, passam a mudar, passam a se transformar. Eu convido você a vir conhecer esse trabalho. Eu convido você a vir ou representar ou é, constelar comigo. Essa página no Facebook, Constelação Familiar São Paulo, também tem o meu contato. Estou à disposição para esclarecer um pouquinho sobre essa magia que é a constelação sistêmica familiar. Desejo a você uma boa jornada, a serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei.